Dentro da história do Volkswagen Santana, é inevitável relacionarmos a sua trajetória à história de outro Volkswagen, o Passat. Aqui no canal, você encontra a história completa do Volkswagen Passat, que eu vou fazer aqui um resumo até entrarmos na história do nosso Volkswagen Santana. O Volkswagen Passat, com plataforma designada B1, foi lançado oficialmente em 1973 e é um dos mais importantes produtos da Volkswagen. O desenvolvimento de um Passat 3 volumes se iniciou em meados de 1977 e o projeto do modelo ficou conhecido como BEA-112. Foi lançado em 1981 como modelo 1982, a segunda geração dele, com plataforma designada B2, ou tipo 32B, utilizando a plataforma da segunda geração do Audi 80 de 1978, mais longo que a versão anterior, com dois tipos de carroceria, uma Fastback e uma 3 volumes, sendo que a de 3 volumes era chamada de Santana, existindo também uma versão perua. Esse modelo 3 volumes foi o modelo base para o nosso Volkswagen Santana, no início dos anos 80, marcas concorrentes da Volkswagen lançaram no mercado brasileiro produtos em um segmento de consumidores mais exigentes, que buscavam mais espaço, conforto, modernidade e eficiência. Junto a isso, surgiram no Brasil os chamados carros mundiais, veículos produzidos por uma marca, com mínimas variações de um mesmo projeto, para comércio em diversos países, reduzindo, assim, custos de desenvolvimento e de fabricação. A Volkswagen já estudava entrar nesse mercado, e o modelo escolhido foi o modelo alemão Volkswagen Passat 3 volumes, plataforma B2, o Santana, com sua produção local. A revista Quatro rodas, na edição de janeiro de 1982, já noticiava a intenção da Volkswagen lançar seu primeiro modelo de luxo no Brasil, que havia sido apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt no ano anterior. Na edição de março de 1982, a revista trazia mais uma prévia de que a Volkswagen lançaria o Santana no ano seguinte. A revista Quatro Rodas, de outubro de 1982, mostrava fotos de um protótipo voltando do litoral de São Paulo de um programa de testes do Departamento de Engenharia Experimental. Este carro já era a versão final e rodava sem camuflagens, mostrando perfeitamente como seria o modelo comercial. A Volkswagen investiu cerca de 50 milhões de dólares em instalações, equipamentos e programas inéditos para a época. Desde 1977 até seu lançamento, foram momentos de tomadas de decisões, primeiros planos e muitas discussões, algumas acirradas para se chegar a um ponto comum, em um grupo criado exclusivamente para o desenvolvimento do carro, o Comitê do Santana, que se reunia toda segunda-feira à tarde para a tomada de decisões. Em 1978, a diretoria da Volkswagen deu o um ok para a modelagem do Santana. Foram 26 meses de modelagem até chegar ao modelo final. Algumas propostas de design foram feitas até se chegar à proposta final computadores ajudaram a traçar todas as linhas do carro, testes em túnel de água, testes de impacto e 47 unidades de testes rodaram mais de 1.750.000 km para que o produto não apresentasse problemas. Para a produção seriada do carro, foram selecionados 600 funcionários de prensistas a montadores finais, que trabalharam reunidos em grupos setoriais e passaram por treinamento para desenvolverem as novas rotinas e processos. O setor de funilaria foi mecanizado e automatizado com a utilização de sistema cad para uma obtenção de maior qualidade final. O Jumbo, máquina responsável pela fixação e definição final da carroceria do carro, com aplicação de 100 pontos de solda simultaneamente, também foi instalada garantindo maior precisão de execução. O processo de pintura era o mais moderno da América Latina na época. Além disso, em visita à planta de São Bernardo do Campo, da Volkswagen, Carl Han, presidente da Volkswagen Mundial, fez uma exigência de produtividade onde os índices de refugos e os retrabalhos deveriam cair ao máximo, buscando a melhor qualidade possível. A palavra de ordem era qualidade. As primeiras duas mil unidades do Volkswagen Santana saídas da ala 1 da planta de São Bernardo do Campo, a fábrica decidiu que, além dos inspetores de qualidade, cerca de 90 pessoas, de chefes de sessão a gerentes, se encarregariam de dar seu ok a elas, assinando em dupla um documento que atestava a qualidade do produto, destruindo o mito de que as primeiras unidades produzidas eram suspeitas de problemas construtivos. Um fato interessante estava ligado às cores do carro. As tonalidades oferecidas eram em azul, cinza, bege ou verde, com três tipos de acabamento interno, marrom, preto ou grafite, sempre combinando com a cor externa. O branco foi descartado inicialmente por não ressaltar devidamente as virtudes do estilo do carro. No segundo semestre de 1983, a Imprensa Especializada Nacional foi convidada pela Volkswagen do Brasil a andar no modelo alemão no seu campo de provas, na Alemanha, para tecerem suas primeiras impressões. Sua primeira aparição pública no Brasil foi no Salão do Automóvel a Álcool, no final de 1983, juntamente com outro então futuro lançamento no Brasil. O Volkswagen Gol GT 1.8. Enfim, no dia 4 de junho de 1984, a Volkswagen do Brasil fazia o lançamento oficial do Volkswagen Santana para a imprensa especializada nacional, no Portugalo Suite Hotel em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele também foi o grande destaque do estande da Volkswagen no Salão do Automóvel de 1984, no AMB onde também foi mostrada a sua versão perua, a Quantum, que seria lançada no ano seguinte. Santana é o nome de um vento quente e forte da Califórnia que sopra na região de Santa Ana. O novo carro trazia, na época, um novo estilo para a marca. Era o primeiro veículo da Volkswagen na categoria dos automóveis de luxo. Ele tinha um volume maior de carroceria, podendo ser de duas ou quatro portas, monobloco de aço estampado, com três volumes e linhas clássicas europeias, fazendo parte da categoria dos chamados carros grandes, pois na época não eram mais produzidos os Ford Landau e a linha Dodge. Você nunca andou num carro com a tecnologia do Santana. Nele, você vai ter conforto e prazer de dirigir como nunca teve antes. Eu estou gostando muito do carro, viu já, muito mesmo. Eu também, senhor. Eu também. Vamos deixar. o um lugar perfeito para você. Ele foi lançado em três padrões de acabamento: a CS Comfort Silver, versão de entrada; a CG Comfort Golden intermediária e a CD Comfort Diamond, a versão topo de linha. A versão CS vinha de série apenas com ar quente e desembaçador do vidro traseiro. Podia ter como opcionais ar condicionado e direção hidráulica, rádio AM/FM Bosch, cintos retráteis de três pontos e vidros verdes com para-brisa degradê. O painel trazia relógio analógico e econômetro. Externamente o para-choque dianteiro não vinha com a saia inferior e as rodas eram de ferro Aro 13 com super calotas. A versão CG, como intermediária da linha, vinha com forração em veludo, o painel de instrumentos vinha de série com relógio analógico, mas podia ser substituído como opcional pelo relógio digital e o contagios, e tinha cintos retráteis de 3 pontos. Externamente, vinha de série com as mesmas rodas de ferro e calotas da versão CS, tendo como opcional o um conjunto de rodas da versão CD. Topo da linha, a versão CD trazia todas as opções possíveis de equipamentos para a linha, a grande maioria como opcional. De série, vinha com vidros verdes e para-brisa degradê, acabamento em veludo, vidros elétricos, cintos retráteis de 3 pontos, Bancos dianteiros do tipo Recaro e traseiros com descansa-braço central e apoio de cabeça, carpetes de maior espessura, luzes de leitura traseira, contagiros, frisos cromados nas caixas de roda, emblemas C.D. nos paralamas dianteiros, rodas de liga leve e faróis e lanterna de neblina. Tinha um exclusivo lavador de faróis dianteiros além de frisos cromados de maior largura ao redor das janelas laterais. Na traseira, a versão vinha com um friso canelado entre os para-choques e as lanternas traseiras, exclusividade da versão brasileira, onde ficavam os emblemas. Na mecânica, vinha equipado com um motor chamado de MPH, Motor High Performance, de nova concepção, de biela curta, diferente dos outros motores que equipavam os modelos Volkswagen da época, com exceção do Volkswagen Gol GT, que vinha com comando de válvulas diferente, gerando mais potência. O motor do Volkswagen Santana tinha quatro cilindros, com comando de válvulas no cabeçote, refrigerado a água com 1781 cm cúbicos, com 92 cavalos e 14,9 kgf·m de torque quando movido a álcool, com sistema de partida a frio automatizado, e 85 cavalos e 14,6 kgf·m de torque quando movido a gasolina, medidas ABNT alimentados por um carburador de corpo duplo e fluxo descendente progressivo, tração dianteira, câmbio de 4 marchas nas versões CS e CG, com opção do câmbio de 5 marchas, 4 e, que era de série na versão CD. Estava disponível como opcional para a versão CD uma transmissão automática de 3 marchas, tornando o Volkswagen Santana o primeiro carro Volkswagen brasileiro com este equipamento. O motor do Volkswagen Santana tinha filtro de óleo dotado de uma válvula exclusiva, que impedia o retorno do óleo para o cárter quando o motor estava desligado, fazendo com que os mancais estivessem permanentemente lubrificados. O bloco tinha liga de titânio, o que reduzia o atrito e diminuía o tempo de aquecimento do motor, reduzindo o consumo de combustível. A fixação do cabeçote era feita com o uso de parafusos apertados por torque e deslocamento angular, o que eliminava a necessidade de revisão aos mil quilômetros, e o carburador era todo de alumínio, o que evitava a corrosão. Santana, motor 1.8, 0 a 80 em 7,8 segundos, desempenho de carro esporte, velocidade final 171 km por hora. Mas quem tem o Santana, não tem nenhuma pressa em sair dele. Ele tinha suspensão dianteira independente McPherson, com braços triangulares inferiores e barra estabilizadora, e suspensão traseira semi-independente, com braços longitudinais tubulares, além de molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos coaxiais na dianteira e traseira. Tinha frios a disco dianteiro e traseiro a tambor, media 4,54m de comprimento, 1,69m de largura, 1,40m de altura e tinha entre-eixos de 2,55m. Pesava entre 1.010 e 1.120kg, conforme a versão e equipamentos. Tinha um porta-malas de 480 litros e tanque de combustível de 75 litros. Na edição de setembro de 1984 da revista Quatro rodas, foi publicada uma matéria onde 10 consumidores avaliaram o então novo carro de luxo da Volkswagen. Foram destacadas como virtudes a segurança, o conforto e o motor. O caminho estava aberto para novidade. Ele trazia modernidade, economia e segurança à categoria. Os anos de 1985 e 1986 trouxeram diversas novidades utilizando o Volkswagen Santana como base, como o Tecno 2, um protótipo com muita tecnologia embarcada, o lançamento da versão perua, o Volkswagen Santana Quantum, além do Volkswagen Santana do mês, uma série promocional em cima da versão CS. Essas e outras novidades